Estamos há mais de 60 anos no mercado, produzindo colchões de qualidade para garantir um sono tranquilo para você e sua família. Temos muito orgulho de fazer parte dessa equipe e poder proporcionar para os nossos clientes confiabilidade, credibilidade, respeito e segurança. O sono dos sonhos é com a Sleep Comfort.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 Olá amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista que recebe hoje aqui, o Marcelo Barbosa, ele é jornalista, escritor, piscanalista, autor do livro Favela no Divã. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem aí no Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. O Marcelo Barbosa tem 37 anos, é jornalista, como eu disse, pisca analista e realiza atendimento presencial e online também. Ele, é, ele também é pedagogo e radialista, é autor do livro Favela no Divã, como eu falei, que foi lançado agora em outubro de 2021 pela editora Viseu. E foi contemplado também pela pelo pela Lei de Incentivo à Cultura, no mesmo ano. Bom, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no Odessa Entrevista. A gente agradece ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Edgar, o prazer é todo meu aqui participar do com a audiência aqui do Diário de Suzano. É uma grande honra poder aqui estar numa mídia da, da região, podendo... Falar um pouco mais do meu trabalho e fortalecer aqui para todo o Alto Tietê. Vou mostrar aqui, ó, Isabela, aqui né, que eu mostro. Esse aqui é o livro dele, ó, Favela no Divã. Como é que a gente é, adquiriu o livro, Marcelo? Antes de a gente começar a falar aqui, tem bastante assunto para a gente... Ah, legal. Bem, o livro está nas principais lojas online né, do, do Brasil, nas principais livrarias. Está na Amazon, na Americana. Só digitar o nome Favela no Divã. Tá lá. Dá para encontrar. Então, todas as lojas é, online, tanto o e-book, né, o livro digital, como o livro físico. E pode também te procurar, se precisar do livro. Sim. Você tem as suas redes sociais, pelas redes sociais, algum telefone, alguma coisa? Né? tem Pode entrar no site do livro, é favelanodivan.com. Lá tem também contato para convite para palestra, é, conhecer mais sobre a obra, tirar dúvida fazer críticas, sugestões. Né? É favelanodivan.com. Esse aqui é meu. Você Esse tá é falando. seu. Aí eu vou pedir para você autografar depois. Será final, um prazer. Aí. Bom, estava conversando com ele aqui antes. É, ele é jornalista e psicanalista. Morou na favela. E ele vai falar um pouco também sobre essa história. Eu fiquei pensando no, no título do livro, Favela no Divan. Não podia ser outro título, né? Favela no Divan. Juntou o jornalista com o psicanalista e a questão da favela. E virou aqui Favela no Divan. Sim. Bom, antes de falar do livro, um pouquinho de jornalismo, você é psicanalista também, né? Sim. Você atende também, eu queria que você falasse um pouquinho como que, é, como que funciona, como que ficou aí, aproveitando, como ficou a saúde do, das pessoas é, durante essa pandemia, as pessoas que você tem atendido, como que é isso? Sim, é, é muito curioso, Edgar, quando a vida nos leva para outros direcionamentos, né? É, assim, alguns anos eu tinha ansiedade e depressão, e aí eu comecei a fazer terapia tal, não me identifiquei com algumas e quando eu fiz a terapia psicanalítica, eu gostei muito porque um dos princípios dela, que tem a ver com o divã, é que assim o, o paciente ele tem que se, deitar, né, no divã, e ele fica ali bem confortável e ele não começa. É só, não é só filme, não é verdade. Isso tem que fica sentado mesmo. É né? lá no, no, no sofá. Exato. Eu... Uhum. Não, e aí é isso. Você fica sentado e você expressa e você fala. Não tem contato olho a olho. E por quê? Porque a ideia na psicanálise é que os processos mentais inconscientes do, do cliente, do paciente, possa ser natural, né? é algo improvisado mesmo. Né? Então, eu gostei, porque quando você pode falar é, de improviso, sem se preocupar, e, é, e o tema é livre, você pode falar o assunto que você quiser, não existe censura. E eu gostei, e aí eu des descobri que eu tinha vários traumas, e entre os traumas, eu tinha muitos relacionados à minha vivência na favela. Eu morei 28 anos em Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. Lá é considerada a segunda maior favela da América anos. Latina. 28 anos. Uhum. E aí eu descobri que eu tinha esses traumas por morar lá. E aí foi quando eu comecei a estudar psicanálise. Hoje o meu público de atendimento, né, eu atendo em parceria, é muito jovem. E é muito jovem com pro com questões aí pandemia e pós-pandemia, né, se a gente poderia considerar. Mas é incrível, porque acho que na pandemia essa, essa palavra terapia, né, ajuda profissional se popularizou e as pessoas vêm procurando, né. Então, eu encontrei um novo nicho de mercado, gosto porque eu aprendi a me autoanalisar e me corrigir e consigo fazer isso para outros. Penso em estudar mais para frente psicologia, o a diferença do psicólogo para o psicanalista, a diferença na psicanálise demora mais tempo as sessões ou não? Não tem nada a ver isso. Ah, né? então, a, a diferença seria assim, na psicologia, é, ela é mais uma abordagem. Então, o psicólogo, a pessoa que faz psicologia, ele vai ter um semestre ali de psicanálise e aí tem essa abordagem psicanalista uhum. que ele pode trabalhar. O curso, a formação que eu fiz é uma formação livre. Então, eu só estudei, a que é, que é o tripé né, psicanalítico que é chamado, que é você estudar a teoria, fazer análise e fazer o estágio supervisionado, que é o que o Freud, o pai da psicanálise, deixou. Sim. Então, assim, é, quem deseja isso tem que cumprir esse tri, tripé. É né, um curso livre, considerado um curso livre. Tem uma série na Netflix né, do, do Freud, né? Tem, você tem. Você já viu lá... Se... Já vi. Tem, é, é aquilo mesmo ou não? Tá? Não, não. Lá é exagerada. É, é, é ficção mesmo, né? É. Uma, uma parte bem ficção. É. E, e, e geralmente quantas horas são uma sessão? E quantos Meu... dias da semana? Depende muito, do bem, naturalmente é uma hora por semana, uma hora e uma vez por semana. Uhum. Uma terapia psicanalítica. E se for igual agora, a gente tem essas ferramentas online, aí os freudianos, os tradicionalistas, <risos> Faz a terapia por telefone, não, é, não pode ser por vídeo, por causa dessa, desse conceito, né? Então, a ideia é que o, a pessoa solte de forma inconsciente, não pode ter olho a olho, né? Agora, tem uns mais né, o pessoal contemporâneo aí que, que faz a terapia psicanalítica por vídeo no olho a olho, né? Tem esse debate aí, mas... É... Acaba sendo uma polêmica também, né? É. Essa, essa coisa, né? E que, assim, o paciente tem alta, assim, tem um tempo para ter uma alta ou não? Como que é que funciona isso? Bem, na, o, o, por exemplo, o psicanalista, é, ele não pode dar alta. É, tanto que, por exemplo, a gente tem todo um procedimento, tem uma ficha anaminética, onde o paciente coloca os seus dados. E a ideia, é assim, em geral, é uma a análise, é uma provocação do, do que o paciente quer fazer com aquele conteúdo que ele apresenta. Uhum. Então, a alta, por, por exemplo, ele, o analista pode direcionar se ele já se sente à vontade em determinado assunto e se ele se sente, acabou. Uhum. Ou o, o, o paciente tem que, que automaticamente falar, não, já entendi, compreendi, já sei. Mas, em geral, por exemplo, é muito curioso. Eu pego muito paciente que ele não quer acabar a análise, porque ele não quer realmente é tratar o, o, aquilo que o sufoca. uma válvula de escape para ele, né? É. assim Ele vai buscar e colocar para fora aquilo que ele está sentindo também, né? Sim, é muito interessante Edgar. diga. É uma, é uma. E co como que, como que a pessoa sa é... sabe ou quando que ela tem que procurar um, um profissional assim? Bem, é assim. Em geral, de todas as terapias aí que existem, o pessoal só procura quando o bicho tá pegando, <risos> né? Então, algum caso muito extremo. É... Infelizmente, as pessoas só procuram quando estoura. Por exemplo, no meu caso. Eu estava no centro da cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde eu moro. Meu coração começou a palpitar, eu comecei a suar, falta de ar. Né? Um, é um negócio horrível. Aí eu vim correndo para o hospital, me colocaram um monte de fio, tirei sangue, raio-x. Né? Aí eu até passei. Eu conto, eu conto isso no, no, numa parte do livro 2, que daqui a pouco eu te falo que é uma, é uma trilogia. E aí o que aconteceu? Eu cheguei no hospital. Passei os dados do cartão para minha esposa, Aí esse é o seguro. Se vira aí, cuida das crianças. Rapaz. Não, é, é horrível, Edgar. Aí veio uma médica com um monte de gente, começou a fazer pergunta. Aí eu falei, doutora, estou morrendo? Ela falou, ainda não. Você teve uma crise de ansiedade. Olha só. Edgar, é horrível. Então, assim, quando eu senti isso e descobri que eram de, de coisas que eu reprimia... Então, foi, assim, esclarecedor, assim, é uma cura mesmo, né? Porque você entende o que aconteceu na sua mente, que fez uma patologia para o seu corpo físico. E aí foi onde eu fui estudar, então me especializei e hoje consigo tratar. Então, é incrível. Mas, em geral, as pessoas só procuram quando está ruim mesmo. O perfil do seu, do, do, das, das pessoas que você atende, qual que é? Você falou que são de jovens, né? Tem bastante Sim. Jovens. É, eu atendo jovens, porque, assim, é... Porque é um, po um pouco do meu público-alvo de relacionamento. Então, naturalmente, eu atendo mais jovem. Mas tem, assim, muito casal. Tem casal é, ou pessoal nessas fases da vida, né? Que tá, ou está montando a vida, né? A, a vida social. Uhum. Então, em geral, é esse público aí. Mas é bem interessante, é incrível. Ó, oh, tem até uma pergunta aqui. Você, é, você consegue interpretar sonhos? A pessoa vai... É, chega lá com um sonho, sonhei alguma coisa, tem, nada, tem, nada, tem alguma coisa a ver com isso? Tem muito a ver. Uhum. Porque, por exemplo, o para Freud, lá o, o sonho, aliás, é uma coisa que a gente tem que sempre perguntar. Porque na ideia dele, o que, que ele compreendeu? Que quando a gente sonha, o, os processos mentais, eles ficam soltos. Então a gente não tem o, né, a diferença lá do idio, o ego e o superego. Então... Uhum. Ele não vai censurar alguns conteúdos. Então, naturalmente, você vai sonhar com coisas que você reprime. Então, dependendo de, de coisas que você fala, é, dá para interpretar assim. É, é incrível. Ó, e, e, às vezes, são conteúdos assim que não tem ligação. Uhum. Semana passada, sem dar nome, eu, eu atendi uma moça que ela, ela sonhava sempre brigando com o filho, espancando o filho, uma coisa horrível. E conforme andava a terapia, a gente descobriu que, na verdade, esse ódio, esse sentimento que ela tinha, o que estava passando no sonho, era algo que ela sentia pelo marido que ela descobriu que estava traindo ele. Rapaz, e aí, é incrível. é incrível. Então, assim, ela, nossa, eu não sei por que eu tô sonhando com o meu filho. E era sempre coisas absurdas, assim. E aí a gente descobre, nessa questão né, de processos mentais inconscientes, que era uma, uma informação escondida ali que trouxe. Mas o sonho aparece, sim. Aparece, né? Faz parte. Ó, oh, é, o psicanalista pode tratar várias, vários problemas aí, né? Da, e assim, é, o que que você, o que você acha, eu vou citar aqui algumas coisas que eu peguei, o que que você acha que, tem, que é o mais grave aqui, ó? Depressão, ansiedade, síndrome de estresse, de né? Sim. Fobias, crise de ansiedade, ataque de pânico. Tem transtorno alimentar também? Tem. Que pode ser tratado, né? Tem, tem. É, aí, insatisfação com a vida, ba baixo autoestima também, né? Sim. É, insônia, também. Vícios também, né? Bem, assim... Tudo isso aí está na lista, né? Tudo isso tem... tem, tem é, faz parte de, um, de uma análise, né? Para uma possível cura. Mas eu achei interessante a sua pergunta. Qual, né? É inter, assim, dos estudos de casos que a gente vê, parece que a ansiedade é o começo de tudo. Porque é, porque é através da ansiedade que vai acumulando ou vai causando outros, outras patologias, né? Que é quando o corpo... Né? então assim você não tem nada físico uhum. é, de, de, de doença mas a mente é, transforma isso em, em, em patologias né mas em geral parece que a ansiedade né que é essa preocupação com o futuro uhum. é o que é, o... ainda mais agora né o... as coisas estão tudo rápido né é, tudo para ontem né você tem... é. com essa tecnologia que também que está acontecendo né sim Bom, é... bom, você veio para falar do seu livro aqui a gente está indo aí para falar de, de, psicanal... de psicanálise. né? Uhum. A gente vai para o intervalo aí de 30 segundos e na volta a gente vai falar do seu livro, que é o que você veio fazer aqui também, né? além de falar um pouquinho aí da sua especialização, tá bom? Tá bom. Você pode ajudar a Santa Casa de Mogi comprando o Hipercap e cedendo o direito de resgate. Eu comprei o Hipercap com apenas R$10 e ganhei 250 mil. Eu ganhei e vocês também podem ganhar... Ele já ganhou, você pode ser o próximo, compre já o seu. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um creta mais 50 mil reais. Hipercap ajude e concorra. Bom, estamos de volta aqui no Dessa Entrevista recebendo o jornalista e psicanalista Marcelo Barbosa, que está aqui falar, vai falar agora do livro Favela no Divã. Vou mostrar aqui. Mostrar aqui nessa câmera aqui, Isabela. Mostra aqui para mim. Favela no Divã. Ele falou aqui no primeiro bloco aqui sobre a psicanálise, né? Que ele, que ele atende também, faz sessões. Mas vamos lá, Marcelo. O, como que surgiu aí a ideia, né? De você lançar o Favela no Divã. Mas antes disso, eu queria que você falasse a sua experiência de 28 anos. Você morou na favela de Heliópolis, né? Sim. Como que foi para você? É, como que você foi... É, parar lá na favela e depois saiu, dela. Né? Como que foi sua, sua trajetória? É, é, o livro tem tudo a ver com isso, porque, assim, os meus pais são nordestinos, né? São uhum. do Ceará. E Eliópolis tem uma, um, o livro, uma... O livro é um, é um pouco de... é mais realidade, mas tem um pouco de ficção ou não? Sim, porque, por exemplo, a, e, o formato dele virou um drama, uhum. porque, em geral, é um terapeuta é, sou eu falando da minha vida para um terapeuta que, na verdade, sou eu mesmo. Né? Então, eu fiz uma... Eu mostro, eu mostro que é uma, uma terapia psicanalítica, né? e, só que é uma autoanálise, em geral. Então, sou eu me analisando, em geral. Esse é o livro. Mas o que aconteceu? Então, meus pais são do Nordeste e parece... A história seria assim, meus tios começaram aí nessa região... E Heliópolis tem uma história incrível, eu tenho até um amigo que ele está escrevendo a história lá de, de Heliópolis. Porque assim, ela, ela fica num, num local muito interessante. Do lado está São Caetano do Sul, que é o ABC Paulista, que, ho que hoje acho que é a quinta maior cidade com índice de desenvolvimento humano. E do outro lado está o Ipiranga, o bairro histórico do Brasil. E no é. meio está o Heliópolis. É verdade. E aí o que, que acontece? Essa terra que é o Heliópolis, é um milhão de metros quadrados era do governo, então era do INSS, tinham várias repartições públicas ali que eram donas desses terreno. E aí o que aconteceu? É, existia uma favela ali próximo que é, as, os moradores ficaram é, na rua porque a, na, a prefeitura de São Paulo na época não deu um andamento e eles invadiram. E a invasão começou a crescer e foi uma época do, do, na, do nascimento do hospital Heliópolis também, que é uma grande referência. E aí nessa época meus pais vieram para esse período, se comprava o terreno super barato, a invasão cresceu e nunca ninguém conseguiu tirar ali, nenhum poder público. Então, a partir daí que, que eu comecei. Então, eu, eu nasci em, em Jabaquara, mas com um ano já, já fui morar em Heliópolis. Né? Uhum. E na minha infância toda foi isso. Então, assim, a década de, de 90, né? Então, era a época que existia muito tráfico, então, eu vi morte, vi assassinato. Então, eu era criança e via esses elementos. Tanto que, agora adulto, né, uns três anos atrás, que eu descobria que eu, uma da, das minhas ansiedades era porque eu reprimia esses conteúdos. Né? Então, por isso que eu também é, usei o livro aí como uma ferramenta para soltar essas coisas. Mas, em, em, é, assim, o livro seria essas considerações. Né? Então, eu peguei a história da minha vida... Por exemplo, uma coisa que sempre me incomodou... É, por que quando a gente fala em sair da favela, as pessoas criticam? Parece que existe um senso comunitário ali que não se pode sair. Né? Então, muita coisa me incomodava. E aí eu conto isso no livro. Você parece que tem um trecho que você fala que morar numa favela não significa fincar os pés nela, né? Sim. É exatamente isso, né? É, é isso. Que você tá falando, é isso. Porque, por exemplo... a eu cito no livro isso. Quando eu comecei a estudar, a me questionar, e eu era já menino, é, o que me incomodou foram várias questões. Uma, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, chama a favela de aglomerado subnormal. Esse é o termo, aglomerado subnormal. Em outras palavras, a palavra. A, a favela é uma doença social. E quando eu descobri isso, mas eu ficava com ódio, eu falei, olha, né, tá tirando. <risos> Mas era verdade. Mas o que, que o IBGE chama? O que, que é um aglomerado subnormal? O que, que é uma favela? É um local que não tem saneamento básico, não tem acesso à educação, à saúde. É, é, é irregular, tem gatos na, na eletricidade, na água, na luz. Isso é uma favela. Uhum. E foi esse aspecto que eu morei. Só que acontece, a boa parte das favelas, elas evoluem para a comunidade, que é o que a gente chama hoje a comunidade é uma favela que ainda cresceu desordenada mas já conquistou esses serviços então eu faço esse paralelo assim dessas coisas que me incomodava por ser morador de favela é, socialmente né estrutura urbana irregular né depois eu descobri que eu tinha fobia né a boa parte das casas no bate-sol tem viela. E isso me sufocava assim sabe e e de, depois quando você sai assim você olha uma rua é, você vê o horizonte você vê a rua com calçada para mim era incrível isso né você saber que existia uma inteligência urbana né uma estrutura organizada e por que que eu não podia ter isso hum. né então é, é essa minha transição assim então tem coisas que eu critico tem coisas que são preconceitos mas eu fiquei muito feliz assim com esse tema do livro porque né a gente está numa era assim qualquer coisa é processo né então hoje eu sei que eu, em nada eu posso ser posso até ser processado mas assim como é uma linguagem da psicanálise que eu posso me abrir e o livro é um drama, então, cada pessoa que consumir e ler o livro vai poder compreender aquilo. Você que... voltou lá depois, não? Chegou a voltar em... Eu sempre volto. Sempre eu, tenho... Eu, lá. eu tenho parentes que moram eu lá ainda, lá. tenho relacionamento com líderes comunitários hum. de lá. Né? Então, assim, não fico como antes, mas uma passada, uma vez ou outra. E qual que é a realidade lá que você viu, que você chegou a... Que te marcou assim, que você via sempre, esses 28 anos? Era... Muito a, a violência entre o tráfico com a polícia. Né? Então, assim, eu via muito tiroteio e morte. É, muitas vezes, eu assim, ia sair de casa, não podia sair, ou não podia ir para a escola porque estava tendo tiroteio. Então, isso me incomodava muito, assim, não ter paz no próprio lugar que eu moro. Né? Eu senti medo, por exemplo, boa parte dos meus colegas da escola ou estão mortos ou estão presos. Então, isso sempre me incomodou, assim, por que, que eu tenho que viver num lugar assim? Por que, que ele traz essa realidade, né? Então, isso foi o que mais me marcou, assim, de ver. E eu lembro, quando pequeno, eu até, eu, não, eu cito no livro 2, que, é que uma vez eu estava no, no bar, né, tinha muito bar na favela, e, vi, e na época era o fliperama. Uhum. E eu estava jogando fliperama e deu um tiroteio de metralhadora, e aí eu vi o cara passando com duas metralhadoras, assim, ele tinha um suporte. E ele passou dando risada na... e eu era menino quando eu vi isso. Isso não sai da minha mente, né? E tipo, eu tinha 10 anos, 11, eu começava a questionar a vida, né? Nossa, o cara tava vivo até agora, tá morto ali. Né? E o outro passou dando risada. Então assim, eu comecei a filosofar então eu fiquei muito sentimental, né? Porque é um trauma, né? É você, trauma. E você nunca supera, né? É difícil superar isso. Não supera. né? E, e, e, por exemplo, ninguém conversava comigo. Tipo, meus pais também não entendiam, né? Todo mundo vivia essa realidade. Ninguém me explicava o que era isso que eu morava, né? Uhum. Eu, eu tinha muitas dúvidas. Graças a Deus, eu sempre fui curioso. Acho que por isso que eu fui para o jornalismo. De tentar me entender, de tentar meu, entender o contexto social que eu morava. E foram essas ferramentas que me ajudaram a tirar dúvida saber que eu poderia, então, sair desse local, poderia procurar outras possibilidades, né? E o jornalismo como que entrou na, na sua vida? Você, você, tinha, você tinha a ideia de lançar o um livro antes, né? Não, então, curiosamente, eu nunca pensei em escrever um livro, Edgar. Sim. É incrível, porque eu só escrevi porque veio a pandemia, eu tirei... Porque nessa época que eu morava na favela, eu tinha um diário, eu sei, tô vendo a sua produtora aqui na minha época de gás meninas tinha um diário uhum. tinha até cadeadinho Sim. e os meninos não podia que pegava mal mas eu tinha Era esco... e eu escrevia meus sentimentos aí na pandemia eu tirei esse caderno esse diário que eu tinha e digitei comecei a digitar montei o livro né? então foi quando eu decidi publicar ah, agora a sua outra pergunta qual foi de como que você foi... Para o jornalismo. jornalismo entrou na sua vida aí. Por exemplo, lá tinha muita rádio pirata, né? E eu amei, né? A gente está aqui num estúdio de rádio, meu, é, é incrível, né? Você entrar no ambiente, você tem um microfone, você fala e, e você tem que... Na época não existia câmera, né? Mas você tem que ter uma linguagem onde as pessoas que estão no rádio te ouvindo possam compreender. Eu achava aquilo incrível. Então, eu fazia programa de rádio, né? comecei a me envolver... Com rádio evangélica, rádio secular e por aí. Ia. E aí foi quando eu primeiro fiz um curso de radialismo. Então eu me formei na Rádio Oficina. Então eu me formei como locutor, eu fiz o um curso técnico, né? Uhum. De locutor e de sonoplasta. Legal. Fiz os dois cursos. E aí depois que eu fui para o jornalismo, porque eu falei, ah, é uma extensão, né? Consegui uma bolsa, né? Jornalismo tudo... impresso, né? Você foi pro. Foi, fui pro impresso, comecei no impresso. <risos> por exemplo no, no jornalismo eu ganhei uma bolsa né então às vezes eu, eu trabalhava para instituição para pagar metade depois eu peguei aí eu fui conseguindo assim mas eu, é um universo incrível ó, de comunicação né e aí foi onde eu entrei no jornalismo você teve uma contrapartida aí né, no social né no no, no seu projeto do livro é, lei federal de incentivo à cultura né queria Sim. que você falasse um pouquinho da importância dessa desse incentivo e que, quais são contrapartidas que o autor, no seu caso, tem que ter em relação a isso? É, essa é outra questão. Então, por exemplo, quando eu publiquei o, decidi publicar o livro, né, é, me indicaram, falaram, oh, por que você não procura editais públicos? E aí eu me inscrevi na Lei Rouanet, né, do governo federal em seis meses comecei a receber os feedbacks do, dos técnicos né, e ela foi aprovada. Então, a, a, aí como funciona? As pessoas têm muitas dúvidas. Então, eu fui aprovado, então o valor de R$ 200 mil, reais. É, e aí qual que é a contrapartida? Eu vou distribuir o livro nas 179 unidades prisionais do Estado de São Paulo. Né, porque o que, que eu descobri? Existe uma lei, é a lei de, pe, lei de remissão de pena por leitura. O recluso, né, o presidiário, que lê um livro, ele diminui, e um dia ele tem que ler um livro e fazer uma resenha. E ele diminui um dia a pena dele. Parece que um meio dia, é, metade de um dia um dia. E eu achei incrível. Eu falei, pô, por que quem está preso? Quem é boa parte da população carcerária no Brasil? É quem é da favela. Então, eu falei, não, vou me inscrever. Aí eu fiz esse objetivo, os técnicos aprovaram. Então, esse é o elemento. Então, eu, eu fui aprovado na Lei Rouanet para distribuir a obra na, em 179 unidades prisionais do Estado de São hum. Paulo. Agora, eu estou na fase de captação. Aí, como que funciona? Eu estou procurando uma empresa que tenha 200 mil reais para bater de imposto. Então, ao invés da empresa pagar o imposto, ela, ela me dá o dinheiro e aí eu faço o, o trabalho. A, aí ed tem... a editora a publicação é feita por quem? Que, que, porque, é... A Viseu, por exemplo, aqui. A Viseu é uma, uma editora do Paraná. Ela se interessou pela... Ela se interessou, a gente tem uma, uma parceria, né? Porque ela que coloca meu livro em todas... Por exemplo, meu e-book está em todas as plataformas de livro do mundo. Uhum. Né? Portugal, é, na China. Então, o e-book está em todas. Na Livraria Cultura, várias. E o e-book também tem em várias. E a gente fez essa parceria. Você falou que vai ter uma trilogia. Você pretende fazer, mas já está indo para o segundo livro. então. Realmente. Sim. Então, o livro é uma trilogia porque... Que, é, assim, ele ficou grande, né? E aí eu pensei, por exemplo, né, eu vou pegar aqui, o pessoal que nos acompanha no vídeo, ó, ele é curtinho, ó, um dedinho, né? Tem 64 páginas, aí eu preferi quebrar, fazer uma trilogia, porque, por exemplo, um dos meus públicos-alvos, que, que são os jovens, é jovem que. Eu tenho um. Né, jovem que nunca leu um livro. E ele se interessou pela temática, o negócio é fino, deu pra, não assustou. Então eu usei como estratégia, né? Fazer um, uma obra curta, objetiva. Aí agora, com a lei Ruan eu nessa fase. Tem, algum, tem três empresas, duas aqui da região. Não posso falar o nome ainda porque não fechou, né? Que estão interessadas, porque a contrapartida também é os funcionários da empresa participar comigo nessa entrega, né? E a gente está tá fechando aí. Então, eu tenho até novembro para conseguir uma empresa para esse tipo... Quantos exemplares são, Total, se... é Então, assim, a parceria minha com a Viseu é... é... Tem exemplar para resto da vida. É indefinido. Né? Indefinido. Tenho... Até hoje eu vendi 250 exemplares. Né? Assim, graças a Deus está vendendo bem. E é curioso, Edgar, porque quando eu montei o livro, né, eu comecei a contar no dedo. Bem, eu tenho tantos parentes. Aí fui ver, uma tia comprou meu livro. Eu tenho 3 mil amigos. <risos> 55 compraram meu livro. Quem comprou meu livro? Né? É o um fracasso editorial? não. <risos> É quem se interessa. Então, quem se interessa por essa terminologia de favela, ou, por curiosidade, né, o divã, né, quem é da área, sabe que o divã é de uma terapia, né, ou por muitos curiosos também com a temática, ou gostaram da capa. Então, ele está vendendo bem, estou dando muita palestra também, uma área que eu não conhecia, palestras em empresa, e Escola tá aí. também? Escola também. O que, que o pessoal mais te pergunta quando você vai na escola, por exemplo? É, então, eles acham muito... Cur... Então, eles perguntam assim... As, é, por exemplo, eu falo ne nessa, nesse livro aqui, eu comento. Eu repeti a oitava série duas vezes. Né? Então, eu falo pra eles que eu, eu nunca pensei em estudo. Então, na minha época, eu, go... eu gostava de ir para baladas. Eu queria aquilo que a, a minha cultura me oferecia, né? Uhum. Do local que eu morava. E eu não gostava de estudar. E é algo que eles se interessam muito. De, de saber que eu morei numa favela. Que eu tinha tais comportamentos, mas em um determinado momento eu vi que se eu quisesse crescer para algumas áreas eu precisava mudar esses comportamentos. Né? Então isso chama atenção, ou de emprego. Né? É, então eu falo, eu sofria preconceito quando eu falava que eu morava em Heliópolis. Tem um trecho aí no livro que comenta. Ou quando eu ia, né? eu não, não tinha isso né? é, de saber que quando você vai numa empresa você tem que ter um perfil. Então, eu ia lá com a calça caindo, roupa larga, cabelo tipo cascão, passava zero aqui, deixava o toco, eu tinha cabelo na época. Aí, eles acham incrível, né? E eu mais ainda, porque eu, nunca, eu não sabia que a minha história de vida né, poderia inspirar pessoas. Então, eu fico muito feliz em saber que, que eu consegui né, descobrir um nicho que eu nunca pensei, ter um livro aprovado. O livro também está concorrendo à PROAC, que é do Estado de São Paulo. E lá eu coloquei para... Para as bibliotecas das escolas estaduais, né? Também, Isso. Tá. E também para trabalhar com a Fundação Casa. Aí estou tá, na última fase lá, vamos ver se, se vai hum, dar certo. Bacana. Bom, queria agradecer a Nair Bassi. Obrigado, Nair, mais uma vez, acompanhando a gente aqui. Obrigado pela audiência, sempre acompanhando a Nair Bassi, o nosso programa. Bom, está é, caminhando já para o final da entrevista, Marcelo, mas eu queria te perguntar, você citou, né? Você citou no seu livro que a, a realidade é favela... Que, não, que no, morar numa favela não significa fincar os pés nela, né? Sim. E você acha que... É uma pergunta que eu faço para você. Você acha que... A gente vê muita frase, por exemplo, que nós somos refém das nossas escolhas, né? Por exemplo. Você acha que quem mora na favela é, escolheu morar lá e tem sonho de, de sair de lá e com certeza ter uma vida é, de progresso e você po posso considerar que você assim, é uma exceção é, de um país desigual, que a mer meritocracia é difícil num país desigual como o Brasil. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tema que eu estou trazendo para você. Não, é uma, é uma pergunta difícil, porque, por exemplo, a, vou dar um exemplo de Heliópolis. Né? Porque a, então, existe essa transição da favela para a comunidade. Então, às vezes, me perguntam, você acha que a pessoa quer sair da favela? Tem muita gente que não quer. Porque, por exemplo, quem em Heliópolis começou lá da década de 50, no barraquinho, do lado do esgoto, hoje já tem desenvolvimento. Ela tem um prédio na favela. Ela aluga, então não existe regra-lei. Então, para tipos de pessoas assim, é rentável. A Rocinha no Rio, né? Por exemplo, tem muito. Tem muito disso também. Então, a gente tem um tem grupo de pessoas, moradores mais antigos, né, que viveram vários anos ali e, e tiveram posses de terrenos e, e, e alugam, faz uma renda passiva, por exemplo, é, e não existe fiscalização. E tem gente que não aceita isso, mesmo isso, né, não, não aceita. É... É, o preconceito é gigante também. né Também, também tem, tem isso. isso também do, do tem isso também do preconceito. Tem isso também. Então, assim, é, o que eu sinto... Eu acho assim que, por exemplo, às vezes a gente vê, verifica também, né? Ah, o jogador de futebol, né? Ele morou na favela e saiu, ele não volta mais. Porque é, esse é o caminho. Então, pô, você começou ali, você morou, você come, é, vivenciou tudo aquilo. É, mas por que, que a gente tem que falar isso, Edgar? Porque a favela, por exemplo, quero, se você me permitir, dar um exemplo aqui. nosso aqui não, do sim. Alto Tietê de uhum. Ferraz. A favela é um lugar irregular. Assim, aí, por culpa da história do Brasil, tem vários elementos que a gente poderia culpar. Nossa. Mas, em geral, ela, ela é um local irregular. E, naturalmente, as pessoas vivem de forma irregular. Talvez por isso a marginalidade cresce. Mas, por exemplo, a gente tem aqui em Ferraz né, um projeto lindo. Eu me emocionei quando eu soube. É, foi criada uma secretaria única do Brasil. É a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favela uma secretaria da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a ONG Gerando Falcões. Ficou batizado de Secretaria das Favelas, né? Isso. Uhum. E lá, por exemplo, é fenomenal, eles, é, eles criaram essa, essa secretaria para tratar de forma específica da das que. favelas que tem lá no município de Ferraz. Porque é diferente. Então, assim, não adianta, por exemplo, você só dar casa, então você tem que ver o grau de escolaridade das pessoas... É, tem que ver o emprego. Então, é muito fácil você só derrubar, se fosse o caso. Ah, vamos derrubar, construir um prédio aí bonitinho, urbanizado, acabou a favela. Então, a gente percebe que tem muito mais estruturas. né Tem as pessoas também. Existem né, as pessoas. Lá, né? E aí, eu acho que esse projeto único, assim eu também estou concorrendo lá, né pra ser porque o que está que acontecendo lá? É, existe um processo seletivo para ser o secretário dessa favela. E eu estou concorrendo, né? coloquei meu currículo lá à disposição e, e mesmo se eu não estiver na pasta, né? mas vou sempre querer contribuir porque é isso, eu acho que se a gente quer realmente acabar com a pobreza, sabendo que a favela é um lugar de origem regular, é, precisa sim ter políticas públicas específicas para isso, né? para ir direcionando é, esse diferencial para os próprios moradores. Né? Tá certo. Marcelo, queria muito te agradecer aqui a sua presença no dessa entrevista, pelos esclarecimentos que você trouxe e a sua história, né? Bacana. E deixar aqui, mais uma vez, mostrar aqui para o nosso amigo internauta que o livro Favela no Divã está à disposição aí na internet. Mostra aqui ou aqui, Isabela? Mostra, mostra aqui mesmo? Está à disposição na internet, né? E pode entrar em contato também com o Marcelo nas redes sociais. Deixa eu ver, eu tenho até aqui o... Também aqui, tá, tá no Magazine Luiza também, né? Também, tá aqui. na Americanas, Magazine, Amazon. <risos> Obrigado, eu queria que você encerrasse, desse uma saudação final aí a gente encerrar. Em tua entrevista. Obrigado mais uma vez, portas estão abertas. Quando você tiver para lançar aí o segundo livro e o terceiro, eu... espero que venha aqui novamente. Ah, eu que agradeço, Edgar, a todos que é a audiência aqui do Diário de Suzano, eu agradeço o espaço, a oportunidade, né? De poder, com muita liberdade poder refletir um pouco sobre essas questões sociais, que é a favela no Brasil, e no caso do meu projeto, do, do meu livro, algo mais reflexivo, questionador, né? Eu sinto que a gente tem uma grande facilidade de romantizar a favela. né A favela, né eu também fui sambista, então a favela, o samba, o rap, muitas vezes romantizam a favela. Eu acho que a gente precisa ir um pouco para a realidade, saber que a favela ela é irregular, ela precisa de políticas públicas, ela precisa modificar essa estrutura para que o ambiente possa fortalecer a convivência. Quando eu fiz psicanálise, o que me espantou, principalmente psicologia social, é saber que, sim, o ambiente que a gente vive, ele influencia o nosso comportamento. Então, quer dizer, então as pessoas que moram em favela precisam, sim, urgente, de ter uma vida digna, uma estrutura urbana adequada, com horizonte, com espaço. Né? Então, hoje é um pouco do, do meu trabalho. E você que quiser conhecer, é só seguir aí, favelanodivan.com é o site, e nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, Favela no divan Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Dessa Entrevista. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista ao vivo, mas vai vê-la também depois no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Suzan Todos, a qualidade faz a diferença. A Suzan Todos é uma empresa especializada em colocar a sua marca ou produto em destaque no lugar certo para as pessoas certas da maneira mais atraente. Temos uma variedade de produtos e modelos para o seu comércio ou residência. Venha nos fazer uma visita. Rua Vênus, número 11, já de revista Suzano.